banir Olaf, na real, né? Nossa, não era pra ter banido Olaf, não. Podia ter banido Recarim. Prevejo um Recarim ali no outro time, mano. Ou uma Thalia, né? Monoshirath que não sai do Prata Varragunha deve parar de jogar, ou há esperanças? quais tá ligado? Quem sabe disso é você, mano. Eu não sei nada da sua realidade como ser humano nessa terra e nem sei pra que, que você veio nela, mano. Então, quem sabe essa resposta é você, mano. Não é eu, né? Mas saiba de uma coisa, só depende de você, tá ligado? Não depende de mim, não. Decidi ser aí pra você, véio. você que sabe a resposta disso, fiel. Para de ser Bob Esponja. Kenzie, aí, meu Amigão, porque tu começou a jogar com esse boneco lixo? Primeiro, que o boneco não é lixo, não, o oh, O boneco é coisa linda. Mas eu comecei a jogar, mano. Foi por conta do. Do Work, mano. Você lembra aquela. O que fizeram no Fido. Aí teve aquela animação super foda. Aí eu gostei, tá ligado? Vambora, vai ser jogar Olha o Jean Galo, rapaziada. Olha o Gengalo, rapaziada. Essa noite que eu vou startar, mano A gente tem Blitz A gente tem Blitz e Trash, tá ligado? Começar top, velho. Por que que eu vou começar top, rapaziada? É porque tem Blitz e Trash, mano Então, o Django que primeiro for bot vai ganhar a partida, mano O Django que for bot vai ganhar, mano É isso, é isso, tá ligado? Acho que eles me viram, mano E a Thalia com certeza tá aqui Acho que eu não vou poder forçar muito, não E agora, o que, que eu faço, mano? Com certeza eles estão na longueja, tá ligado? Tipo, vou ter que pegar a de cima. mano Ah, eu dei tab Nossa, eu cliquei em tab ah, vai se fuder, velho. Ah, mano. Ah, ela errou o mantra! Puta que pariu o bad, velho. Cliquei no rio e dei alt-tab, velho. Sem querer. Mano, eu cliquei no rio e dei velho. Aí eu cliquei meu campeão foi, velho. Ninguém flashou, né? O Lúcia só. Ai, velho. Caralho, velho. Não podia morrer de game assim, mano. Nossa, perdi o jogo sozinho. Que tragédia. Se a Karma não erra o mantra, nós levávamos o Lúcia, pelo menos também, né. O Fer do Fiddle tirou do mantra pro carinha, mano. Que estranho, né? Não vou nem checar esse Arongueiro, acho que ela já fez, inclusive, né? Engraçado, né? Eu tô com mais sabe que a Thalia, mano. Mesmo ela tendo pegado os dois aronguejos. Eu vou só manter o clear aqui e tentar punir o flash do Lucian ao bot. Vamos ver. E acho que eu só volto no jogo nível 6, mano. Que merda, né? Tu deve fumar a verdinha da boa pra ficar calmo o tempo todo, né, pai? Gabs, graças a Deus eu não preciso disso, mano eu também que eu peço muita sabedoria e paciência pra Deus E eu não dependo de uma verdinha pra ficar calmo do jeito que eu sou Graças a Deus, mano Imagina eu ficar dependendo de uma verdinha pra ficar calmo, mano Eu acho que eu sou calmo porque eu fico pedindo pra Deus, mano Muita sabedoria e paciência Eu tô pedindo também, mano, bastante pra Deus É estratégia, mano Eu tô pedindo sabedoria, paciência e estratégia Tô começando a pedir assim também Nossa, você gravar aqui coisa linda, meu lindo É só pegar, irmão É só pegar Não dá pra pegar, mano Ele tem dash Imagina ele acerta esse predict, velho. Nossa, velho, tava tão na cara que ia ter uma galera aí, ô, Blitz. Nossa, aí foi Bob Esponja, esse Blitz tava tão na cara, mano. Não é possível que ele achou que ele ia pisar naquela moita e não ser punido, mano. Caralho. Ah, esse jogo aqui acho que já deu uma azedada boa, né, mano? A gente não mata ele Só se a Karma subisse Pô, Gianzada, não vem aqui não, pai Papo reto Não vem aqui não, Gianzada Ele vai vir, mano O ult, né Tá pegando Aronguil Checa lá, Karma Checa ali, Karma Ah, a Karma não vai achar Que eu vou dar o blue pra ela Não, é só tá dando um lixo O Gianzinho tava na maldade Pra mim, mano Sentindo que eu tô jogando mal Esse jogo, hein Ó, oh, para o B dele Ó, oh, se parar o B Calma, espera os Minions Passar pra não me ver Pronto, passou todos os Minions Agora eu apertei aí Na sua cabeça, amigão Dave. Ah, qual é, mano? Olha o jeito que o Bob morreu. Eu não tenho um dano pra matar ele, assim. Caralho, velho. Tô jogando muito mal, velho. O que será que era pra eu ter feito esse jogo de diferente, mano? Acho que startar de cima pra baixo não foi bom. Porque eu não consegui dar o gank bot que eu queria. Acho que eu só tenho que farmar mesmo e jogar no meu R, né, mano? Acho que é o que eu posso fazer, velho, agora. Vamos tentar corrigir isso a partir de agora. Sempre com a mentalidade de campeão aí, vendo o que, que eu posso fazer de melhor, né, mano? É, acho que a resposta é isso, mesmo, né, mano? Se eu só manter o meu farm, mano, eu vou estar tá na frente da Lá Eu já tô um nível na frente dela, só farm... Então eu vou farmar, quando eu tiver R, eu aperto R, é isso, tá ligado? Que é top, mano, ele tem que arrumar a wave, né, mano? Eu tinha que estar em top reto, sabia? É meu erro, não em top reto. Ele vai morrer e a culpa é minha, Olha lá. Se bem que eu acho que não mudava muito eu ir reto, não. Mudava? Se eu acho que não, né? Se eu, se eu tivesse ult, Mudava. Maravilha, que benção hein mano Vou usar esse arauto torto aqui só pra eu e o Draven ter vantagem mesmo E é isso, tá ligado Farmo os campos de cima, vou dar um B atrasado pro drag Mas é isso, eu já tinha que estar tá dando B Mas como é solo que o foda-se né Acho que não é só give aquele drag ali Já que meu recal foi troll Tá, agora eu dou B Tô gigantrolho, um nível Natalia Só jogar com o Draven agora, mano, e é isso Tô achando que eu vou matar o Genzada, mano Eu consigo dar nele, mas mata ele, mano já yeah. então, vamos emendar top ali. Ó, oh, é só eu não cair no W do Jeanzinho que nós matei ele, yeah. né? Flash, Era pra ter dado pela parede, mas deu, deu certo, não vamos reclamar não, mas deu certo, deu certo. Speed, me espida, me espida, Carma. Me dá um speed, irmão. Nossa, o freps não ruim é a lanterna, mano. Pode, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho Nice. Olha que eu já agradeço. Fugado. sai fora. Ó, oh, sabe o que, que é um bagulho pra eu corrigir nesse game, rapaziada? Quem lembra do meu primeiro... O meu primeiro clear foi ruim, eu morri no rio tá ligado? O que, que era pra eu ter feito, mano? Era só ter guivado, mas eu morri porque eu cliquei no heal e de alt-tab sem querer, né? Então isso aí que já me fudeu. Mas naquele tipo de situação, mano, que eu joguei Mario de game, era só guivar, mano. Deixava voltar o respawn da minha jungle, aí eu farmava a minha jungle. Era só fazer o feijão com arroz. Eu não soube fazer o feijão com arroz. Mas tá tudo bem, Os cara tem que ser punido, mano. Esse cara, ele é folgado, hein, mano? Deixa aqui pro Draven, isso garoto, perfeito o Draven tá giga, mano, ele que vai carregar nós aqui E nós tem Shen e Karma pra pilar esse Draven E eu pra dar engage Barra proteger ele também com a minha ult, né, mano Então dá pra nós lançar para braba esse jogo, hein, rapaziada Esse jogo aqui eu não aceito sair com a derrota nele, não, mano Dropei rápido, né, mano, essa pink não foi? Foi rápido, não foi, rapaziada Papo reto Foi muito rápido, velho. Caralho, eu dropei essa pink muito rápido, né? Porque eu já sabia que o Thresh ia soltar ela, mano. Eu já tava como, caco? Que isso? Precisa gravar, não. Precisa gravar, não. Ai, reseta não, meu menino. Ah, não vou perder tempo nisso. Ó, oh, matar esse cara é bom, hein? Linda, galera. Vai ter ult do Shen em qualquer coisa pro Drake. É, Gianzada. Você acha que eu não tô de olho? Ó, oh, é, né, Gianzada. Tamo de olho no final. Não vou dar o furt de qualquer jeito. Perfeito, aí voltamos no jogo absurdo agora, rapaziada. Agora nós só perto isso aqui se nós trollarmos muito, mas é Só se muito. Tá dilatando o nariz porque, mano? É porque eu tenho dificuldade pra respirar, mano. Esse negócio que mudou minha vida. Eu tô descobrindo como é respirar bem pela primeira vez na vida, em anos. Ah, eu tô sentindo a sensação de respirar, mano. E que delícia, tá ligado? Que delícia. Ai, ai, ai, ai, senhor. Será que eu posso levar essa torre? Você quer ousadia. Se o trash andar pra frente é porque alguém tá vindo aqui ah! <risos> Tá doidão, Frebs Tá doidão de pão de queijo Ah, apesar do flash não, eu e eu, tá Galo, se você vier de qualquer jeito aqui Ah, velho, joguei mausaço isso, velho <risos> Corre galera, eu tô muito forte, mano. Dá pra fazer essas coisas aí. Caralho, esse cara não entendeu nada. Mano. Não, esse cara ele não entendeu nada essa talia, mano. Como é que eu sabia que ele tava ali? O cara vai falar que eu tô de map hack. Só a wardzinha em cima, né, mano? Caralho, eu tô rápido pra botar essas wards em cima da lanterna, né, mano? Nice, ainda saí vivo disso, não sei nem como. <risos> Me matei na base, tinha que ia ter dano pra matar o cara. Jogão, jogão, galera. Chama.